Bom, Bom dia, de... chat. Ah! Parabéns, touch. Caímos um aqui, estamos com o Não queria estar aqui, tá, pessoal da live? Só pra falar. Não queria estar aqui com um bicho retardado igual esse aqui, né? Mas está tudo bem. Eu tenho que aturar essa bosta. A ah, Alô, tá tudo bem, Tati? Tá <risos> eu tô tudo bem. Eu tô tudo você tinha me morrido. Que porra é essa? <risos> eu não tô, de vez em quando eu, futeiro, eu, moleque, eu te odeio. Você vai pegar, pega a água e taca. Não, tô tomando só o cu, uma moleque. Calma, porra, porra, por que você tá explodindo essa bomba, mano? Você tem problema? Eu não podia, você cara! tem problema, cara? Você tem problema, você é esquisito! Eu não explodi, não! tira água tira água meu deus tira água, não, deixa, tira deixa, água que deixa que eu sou profissional tirado, nisso só deixa só que eu sou profissional tira água deixa que eu sou profissional nisso só tô tirando deixa deixa comigo eu tenho não se deixar com você o barco é afundado ai eu não peguei aí peguei não que merda que eu tô fazendo Mano. você tá atacando tá de, de, de, de novo eu tô é não claro, depois caixinha, eu tá vazio. Explodiu de de uma bomba dentro do nosso barco. Cara, eu não explodi. Você vai arrumar. Eu não explodi, velho. Eu não explodi, cara. Não Utilize explodi, corda. Não. A gente nem tem corda agora pra levantar o mastro. Fodeu. Não, cara, fudeu. <risos> eu te odeio. Ô, mano. Odeio. Não foi eu, cara. Que que foi? Eu juro, não fui eu. Você não achei esse querer. Eu tava com isso aqui na mão, C9. Ó aqui, ó, eu tava com isso aqui na mão. Tá cinco balas. Eu não gastei, velho. Não fui eu. Então, a gente vai ter que eu procurar corda, tá? Vamos procurar corda, Mas você não tá entendendo. A gente não vai poder sair com o um barco. O Contoi voltou. O Contoi voltou, viu? Meu Deus, eu tenho um barril de pólvora Solta! Soca aqui, C9. Você te... explodiu isso com o um barril de pólvora, velho. Vai tomar no cu. Eu te odeio tanto. Eu te odeio, Ai, seu filho da puta! Eu te odeio tanto, desgraçado, Deus. filha da puta, Vou tentar te matar arrombado. O conto que foi mal. Vai tomar no cu! Tomar no cu. <risos> Agora onde eu que a gente vai achar a porra não, da né? corda? Não tem corda nesse eu jogo. Vai Okay. O aconteceu com o ódio, oh, <risos> eu me matei. Eu me matei. Eu me matei. Eu me matei. Tem uma pergunta bem interessante fazer isso. É uma isso é uma atuação forçada eu ou é O tô tô né? explodiu o barco e quebrou. Não a viu, vela. cara? Ô, oh, Contor, não, ô, oh, Contor, e eu vou explicar a minha versão história eu Tipo assim, eu, eu tava apontando a arma pro C9 Eu tava apontando uma arma de canhão pro C9, beleza Aí, do nada, o barco explode Destrui o mastro E eu não atirei, eu não dei misclick Eu não atirei nada Aí o c tá jogando com pezinho. Não, mas, mas que, que... Foi fui ele? Não, <risos> Ah, não, velho! o Tanti conseguiu estragar a vela do nosso barco A gente precisa de corda e a gente não tem corda Mano não fui eu, cara! Não! A gente tá, tá muito bom aqui, eu consegui tudo! Só que agora, mano. essa bosta de estudo. Não fui eu, Ô, Conto, me ajuda a procurar a corda, velho, por favor, vou, deixa eu ver. eu. Ô, oh, quando dá? As pedras estão oh. fracas, dá pra durar o okay, quê, mais ou menos? Eu contei com o Yoda na live, 15, 20, né, 20 minutos, não sei, 30. Não sei. Contei com o mano? Por que, que eu tô a mais de duas horas aqui? Eu tô vendo quanto? <risos> Eu odeio o tô... Mano, velho, a gente não tem corda, mano. Como que a gente vai conseguir? Eu mato no capi. Como que a gente vai conseguir? namorar, velho, eu tô pai, eu já vi uma corda, só que não consegui pegar. Aí? Tô vendo. Conta, entra na sessão, por favor. Ah, comi. Ah, eu ah, não sei. Mano, foi. Meio que então, ó, vou ó, vou explicar. É vem cá, Conta, vem cá, ó. Conta, eu C9. Olha aqui, ó. Conta, olha aqui. Aqui, aqui, aqui, Conta. Atrás de tu. Traz tu. Mano, aqui, eu eu tenho direito de falar. Nós tava aqui embaixo. Eu tava assim pra ele, mais ou menos. Ó, deixa eu pegar aqui. ó Eu tava... Tá, ó, o Contor, eu tava assim pra ele, ó. Ó, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, Contor. Ó, eu tava assim pra ele, ó. contour tô... Contor! Tô... Contor! Contor! Contor! Contor, por que você botou fogo no avião? contour avião. Que eu morava essa aí, na moral? Contor! Bicho! Puta! Todo mundo odeia o touch. Verdade. Oh, mano, não foi culpa minha, cara. Caiu um troço. Do nada. Eu falei não que ele ia é pra calehar, senão tu não confiou? Mano, não fui eu, cara. Não fui eu, mano. Eu vou ver na sua live. Eu vou ver na sua live. O que, que aconteceu agora? Pode ver na minha live, cara. Não fui eu, eu tava apontando. Eu tava apontando um negócio pra você. E, por nada, caiu Clipa lá, e me manda, lipa? clipa e me manda. Me manda, manda, manda, manda? também, coloca lá no grupo que eu quero ver. Eu nem quero. Eu tô, eu tô brincando, fui, eu que cedia o barco. Sabia? Eu tinha pego uma bomba de... que eu pesquei, daí eu coloquei ela no canto do barco, daí eu atirei na bomba e esperei ela, e aí por isso que eu fui pra baixo do barco pra não atingir estava com um muito forte me fui eu que tinha feito isso a senhora que 19 me xingou se... depois tá ligado uh -huh. oi não ficou xingando pra safado xingando. Bom, eu fiquei xingando de vou tomar o tomando. sério ai caí 19 ai, <risos> <c> <risos> Jingle Bell, jingle bel, vai aberta. Agora que você explodiu o navio, tchau, fica aí. <risos> oh mano, mas sério. Cê, ainda tinha chance de eu ter, <risos> ter sido explodido o barco, mano. Por ainda fim. tinha chance de eu ter explodido. Ainda. Mano, esse momento. Eu pensei que eu não ia conseguir nada pra minha live. Eu já consegui, já. Venceu na <risos> vida. Falou gente. Já fez alguma coisa na live, tchau. Oh mano! Meu Deus, eu acho que eu acabei de prever o futuro. O okay. quê? Meu Deus. Eu falei em um vídeo do que o gamer invadiu. Eu falei o seguinte. Mano, se eu postar um vídeo de eu e o gamer tretando por 10 minutos, vocês vão assistir? Não. Tem para que tretou? Tá bem longe o barco, né? Mãe, você bater? <risos> Eu, você falou, demora. Aí eu falei, não, vou deixar um pouco. Não, mas o não falou que demora, né? O bagulho foi em dois segundos. <risos> até esqueci do chat, <risos> mano. Ah não, pera aí. Agora e eu é... tenho quase um giga de lives. Lives. Ô, oh, já lives. que o C9 já vacalhou, o Toast já vacalhou, eu tô no meu direito, não tô? Não. Por favor, não. Eu, eu organizei tudo. Na verdade, você já avacalhou, já! É, ô, Conto, eu já, eu já fiz tudo sete lá no barco, na moral. Sério, eu não avacalhar, não. Então, eu te imploro. você já explodiu o navio, Uma vez você já explodiu o